fala beleza galera tamo de volta com mais um murinho aí para fazer mais uma propaganda aqui Parque o São Vicente, beleza pura tava meio sumida aí porque para renderizar vídeo o bagulho é louco beleza mas tamo de volta aí o Ampa já tá ali ó É! E é nós que tá, beleza? Não se esquece de ter o nosso canal aí. Não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar o nosso conteúdo.